vamos lá, Presta atenção deitou vai deitar, vai colocar a mãozinha embaixo aqui no cox. vai esticar as pernas embaixo subir descer subir, descer somente esse movimento, tá ok? Hã? não, não bate no chão não bate no chão, tá ok? não bate no chão Cabeça elevada. Três. Só trinta, hein? Três. Dois. Um. Vai. Isso. Bora, minha amiga. Sete. Isso. Dez. Um. Conta. 4 7 Bora. 8 Cabeça pra cima. Vai, deixa eu regular vocês. Vambora. mais 10 só aí. 3, isso aí, minha amiga. Perfeito. 4, bora, menina. 5, isso aí. 6, descruza a perna, vai forçar mais um lado do que o outro. Bora. Isso Vem pra posição de prancha Antebraço, mais uma vez Coloca o antebraço e ficou na posição de prancha Vambora embora hein? É isso aí Três Dois Um, vai Um, dois, olha para frente Olha para frente, isso aí Abaixa o quadril Isso, segura Vai isso. 14, 15, conta alto. Fecha um pouco a perna e desce esse quadril. Fecha a perna, chega mais pra frente. Mais pra frente. Isso, é isso aqui. Olha pra frente, é, mas é isso aí. Pra eu tô não forçar teu ombro. Desce um pouco, desce um pouco. Desce, segura, contrai. Isso. Desce um pouco, Renato. Isso. Isso. Olha pra frente, olha pra frente, desce, desce, desce mais, desce, desce, olha pra frente. Isso, só 50, fecha 50, fecha 50. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deitou, sem perder tempo, vira rápido, vira rápido, vambora, vira rápido, sem moleza, vamos lá, vambora, não tem, vambora, estica, estica, só 20, 1, desce, 2, desce, vou fazer devagar para esperar, 3, desce, perna junta, 4, desce, 5, 6, 7. 7, devagar, 8, isso, 9, estica a perna, 10, 11, vai, 13, estica a perna, junta a perna, junta isso, vamos embora, vai, vai, tem força, vai, vai, vai, estica, isso, isso aí, 18. Isso aí, 19. Perfeito, 20. Volta para a posição de prancha. Vamos lá, rapidinho. 3, 2. Um, vai, segura na posição de prancha, rápido minha amiga, vambora 3, 2, 1, segura, abaixa o quadril, abaixa, abaixa, abaixa, isso, segurou Isso, abaixa, bora, abaixa esse quadril, abaixa, isso Bora, abdômen, desce mais, desce mais. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. Tá melhor? Tá ótimo agora? Gostei. Isso aí, abaixa o quadril um pouco, estica a perna. Vambora. Isso. Vambora. Isso aí, desceu, vira, vira rápido, vira, vira, vira, deita. Vambora. Três. Mantenha a perna embaixo assim Olhando pra cima, vai Segura 3, 2, 1 Vai Isso Bora Segura, vai Junta as pernas, junta as pernas Isso, junta, junta as pernas Pezinho Pezinho, não tem problema Mas vai juntar, mantém Vai, isso aí Isso Vai, continua Vai Contagem regressiva 10 9 oito, devagar, devagar, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, parou, descansa,